Olá, meu nome é Davi, e esse é um Diário de um TDAH. Eu fiquei uma semana, mais ou menos, sem postar os vídeos. Eu ia postar esse vídeo na terça-feira passada, só que eu fiquei com uma gripe, eu não consegui gravar nada, basicamente. É, esse vídeo fala de uma coisa que aconteceu comigo no trabalho, na segunda-feira, semana passada. E foi o seguinte, eu, nesses últimos dias, nesses últimos meses, na verdade, eu tenho lutado muito para conseguir produzir normalmente quando eu trabalho. O TDL já tem uma dificuldade de produzir igual às outras pessoas que trabalham com ele, principalmente se for um trabalho que não é o que ele almeja. Eu, no meu objetivo atual, quero ser desenvolvedor de jogos. Eu trabalho como administrativo. É, Mais segunda-feira, de alguma forma, eu tive um pico de produtividade e esses picos que a gente tem de foco e produtividade a gente chama de hiperfoco mas por que eu achei isso engraçado porque você procurar lixo sobre hiperfoco você geralmente vai ler que é sobre coisas que o TDA mais gosta de fazer por exemplo eu gosto de jogar videogame jogos no geral eu gosto de programar eu gosto de escrever por exemplo essas coisas podem ativar meu hiperfoco então Considerando o momento que eu estou de dificuldade no trabalho, eu entrar em hiperfoco no meu trabalho foi bem inesperado Até fiquei feliz com isso e trabalhei bastante, eu acho que eu fiquei umas 6 horas seguidas, ou mais E eu até puxei o máximo que eu pude, porque eu sei que um dia eu posso estar hiperfocado e no outro eu não vou estar Mas tem uma coisa importante que eu quero falar sobre isso às vezes, se você pegar o meu último vídeo anterior, que eu falo de estagnação, o hiperfoco parece ser uma coisa contrária a isso, né? O TDA tem estagnação e, de repente, ele tem um pico de produtividade que fica até acima da média. E quem está de fora pode até ler sobre isso e pensar Ah, não, peraí. Então, ele quando ele... Algo que ele gosta, que ele quer, ele trabalha direito. Então, são é só coisa de vontade, isso tudo aí é invenção. Não é. Para começar... O hiperfoco não sempre é só com o que a gente gosta, como aconteceu no meu trabalho. E o mais importante, a gente não escolhe quando vai entrar hiperfoco. Eu queria muito ter um botãozinho que eu fico lá super focado quando eu quero, mesmo para as coisas que eu quero fazer, como meus projetos de jogos, ou até mesmo jogar, porque às vezes eu não me concentro. Eu tenho 100 jogos ali na minha lista e eu não uso me ali metade. Então, é, a gente não escolhe quando vai entrar hiperfoco. A gente tem uma tendência que a gente pode até estimular com técnicas que eu ainda não conheço, eu sei que existe, não comecei psicoterapia ainda, quando eu começar até comenta aqui no canal. Mas isso é algo que eu queria que vocês pensassem, tá? Você vai ver quando o TDA produzindo muito, você fala, nossa, mas como assim? É porque a gente não controla. A gente, às vezes, fica muito, a te é claro, eu tomei retalhão no dia. É muito difícil entrar em foco sem tomar retalhão infelizmente. Mas, mesmo com a retalina, você não pode, não vai garantir que você entre. Se você tiver instalado emocionalmente, você com certeza vai ficar improdutivo. É... Adicionando algumas coisas, né? agora eu vou começar a tentar é, fazer uma melhor qualidade de filmagem. Minha esposa, Eliane, estava tá monitorando o vídeo para ver se está bem, tudo direitinho. Estava com iluminação ruim, essas coisas, porque eu não estava olhando o que eu estava fazendo. A uh, Eliane também tem déficit de atenção, né, <risos> e eu vou tentar fazer um vídeo terça, um vídeo quinta sempre. Se eu, tô, se eu fizer um tema mais pesado na terça, eu faço mais leve na quinta. E lembrando, né, se vocês querem relatos de situações que vocês passaram com o TDAH, ou querem contar alguma coisa, uma reflexão, pode mandar um vídeo pra mim, pode mandar um texto pra mim, que eu coloco no canal, eu leio e vou fazendo esse diário coletivo que é o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir. Se você gostou, curte aqui embaixo, comenta se você tiver alguma opinião para dar, e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você queira continuar acompanhando o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado!